Tá ligado? Pode coisa coisa marginal também, tá ligado? Tá, ligado? tá o canal do lindo, Tranquilo. Pra tudo se divulgar e divulgar o bagulho também. Que é vai tá tipo esperando, tá ligado? É, no caso eu lanço hoje pra falar de ideia vai sair isso aí. Pode ir. Pode ir. Botam mais de 4 mil soldados na favela, preparados pra matar e morrer. Enquanto trabalhadores são assaltados. E a segurança deles? Cadê? São tantas operações pra trazer justiça a bandidos, que acabam deixando escolas fechadas e moradores oprimidos. E o que o governo faz para desfazer esses mal entendidos? Depois que atira, não tem volta. Patum, mataram Marcos Vinícius. Muitos vão dizer que ele estava no lugar errado, na hora errada. Mas que marola. Ele estava no lugar certo, na hora certa. Estava no caminho da escola. A fim de aprender e dar orgulho à sua coroa. É triste saber que no Brasil vidas boas se perdem à toa. E a burguesia critica e marginaliza todos que vêm de favela. Mas só sabe como é triste a opressão aquele que já sofreu ela. Vamos parar e ter consciência que na favela existe muito trabalhador com competência a fim de entrar pra somar no seu escritório, na sua agência. E você cego por preconceito, arrogância e demência. Podíamos ser valorizados com o caráter que a gente tem. Mas infelizmente aqui nessa merda Deus é uma nota de cem. Valeu. Tô brabo. Tem algum nome, mano, pra poesia? Nome? Porra, mano, ainda não pensei em nome.